Olá pessoal, nós estamos aqui no pátio da S10, acabamos de realizar uma assembleia com os trabalhadores aqui do segundo turno. Também realizamos com o primeiro turno, onde a maioria dos trabalhadores aprovaram aqui a proposta de PLR do ano de 2023, numa totalidade entre PLR e abono de 18 mil. Reais. O mais importante desse processo foi o envolvimento dos trabalhadores, que inclusive essa semana chegaram a votar aviso de greve, caso a montadora não apresentasse uma proposta maior. É isso aí, é os trabalhadores da General Motors de São José dos Campos, dando o caminho da luta, somente a luta, a mobilização pode de fato mover as mesas de negociações, para pressionar os patrões, para minimamente dar o que eles produzem o ano todo. É isso aí, companheirada, firme na luta, nós continuaremos com os desafios agora para o ano de 2023.